Gente, tudo certo com vocês? Eu sou a Paula Tavares e sejam todos bem-vindos ao canal Paula Tavares. <risos> Galera, hoje a gente vai aprender a fazer aquela técnica destroy, sabe? Aqueles rasgos na calça que você vende jaqueta e muitos outros jeans pela aí. E. e hoje o meu convite é para que você aprenda a fazer essa técnica você mesmo. E nesse tutorial, até o final, você vai receber dicas e orientações de como fazer essa técnica. Deixa de conversa e vamos para esse tutorial. Eu espero que vocês gostem, porque eu super gostei da minha calça. Ah, lá no perfil do meu Instagram, você vai ver muitas coisas sobre o universo da customização e eu tenho certeza que você vai gostar, então. Então, me segue lá também para que você venha conhecer mais. Vamos aprender a fazer essa técnica agora, agora, agora. O jeans destroyed, também chamado como jeans rasgado, detonado ou destruído, apareceu pela primeira vez como uma tendência nos anos 80. Hoje, você vai aprender a deixar a sua calça preferida ainda mais transada e cheia de estilo. Para começarmos, pegue o jeans que você deseja Fazer essa técnica e estique em cima de uma mesa. Marque a zona que você preferir para fazer os rasgos. Eu marquei abaixo da coxa, pois é o estilo que me sinto confortável em usar. Faça listas, a primeira maior e as demais com o mesmo tamanho. Sendo a primeira e a última com a mesma largura. A largura que você desejar. Faça listras, sendo que a primeira e a última tem que ser no mesmo tamanho. As do meio você faz um pouco menor, sendo a mesma largura para cada listra. Uma coisa importante, quando você for cortar, que é com a tesoura, você vai dobrar esse tecido e passar a tesoura. Depois você vai fazer alguns ajustes se você perceber que a marcação ainda não foi feita o corte. É super importante você deixar toda marcação que foi feita com corte, isso vai ajudar no design do rasgo. A outra forma que você pode fazer para marcar o seu jeans é fazer as quantidades menores de listas. Assim você tem rasgos de vários tamanhos. Esse é o momento que você pode brincar com a criação do seu projeto. Para você certificar que está do seu gosto, pode vestir e olhar no espelho para ver se o tamanho está legal, a quantidade de cortes está o ideal para a proposta que você deseja. Com um alfinete, puxe o tecido jeans para ficar com aquela tirinha de linha. Pode também usar uma pinça. Eu uso alfinete porque eu consigo remover essa linha mais rápido. E às vezes a pinça não proporciona isso. Repita esse processo por várias vezes. Faça isso com todas as marcações feitas no seu jeans. Meninas, esse é um trabalho artesanal de paciência e atenção. Até aqui eu te expliquei de forma clara. Me recompensa com a carinha de satisfação ou então um comentário. Isso é muito bom para o meu canal, porque o YouTube ele funciona como um robozinho. Vai entender que você deixando o seu comentário e a sua curtida, ele vai poder entregar o meu conteúdo a outras pessoas. Então... Faz isso agora, me ajuda aí, por favor. Então vamos aos próximos passos de finalização dessa técnica Destroid. Na última etapa, eu irei cortar um pouco mais a bainha dessa capa, eu quero fazer algo diferente nela. Deixando esse desfiado, que contribui para o aspecto detonado da minha peça, que é a proposta da nossa customização. Confira os resultados finais, o antes e o depois... E se você gostou, deixa o seu like. Até a próxima! Não disse que seria muito fácil você fazer? Gostaram? Então deixa o seu comentário e a sua curtida. Sabe por quê? O YouTube é um robôzinho. Quando você deixa o comentário, deixa a curtida, ele vai entregar o meu conteúdo a mais pessoas. E se você quer me ajudar para que outras pessoas aprendam a fazer essa customização, curta! E deixe seu comentário do que você achou do vídeo Minha gratidão por você assistir o vídeo até o final E até o próximo vídeo, sábado nós temos mais, tá certo? Beijo e até a próxima